Rolando a bola no Mineirão. Por enquanto a torcida fez a parte dela. Vamos ver o time em campo. Zé Roberto tentou a jogada, chegou ali pelo meio. Samuel para fazer o corte. A primeira entrada mais dura, Edmilson chegou mais duro. Lá pelo lado direito da defesa brasileira. Marcou a falta em cima do lance. O Oscar Ruiz. Arnaldo César Coelho. O juiz é bom, Arnaldo. É um dos melhores da América do Sul, um ato que atravessa uma excelente fase. Olha a Argentina chegando o Sorin. Querido Gonzalez tentou, foi pra área, Sorin bateu. O chute saiu um fraco e o Dida fez a defesa. O Sorin joga em casa, perdão, Arnaldo. Ele jogou dois anos no Cruzeiro, é ídolo da torcida do Cruzeiro. Deu muitas alegrias ao torcedor do Cruzeiro aqui no Mineirão e vai ser muito perigoso no ataque. Mas já caiu por lá o Delgado, ficou sentindo o número 19, o Delgado, ficou no chão e o Oscar Ruiz pede a presença do carrinho ali com a marca para retirar o Delgado, diga Arnaldo. Jogo é muito difícil, já começou num ritmo alucinante, um jogo de muita rivalidade, ele tem que ter tranquilidade, veja essa jogada na, no meio da área, jogada de choque, jogada normal. E já tem jogador argentino no aquecimento, hein? O Delgado voltou, mas está puxando a perna. Aí o Luiz Fabiano. Vamos lá, Fabiano. Partiu para cima da marcação. Se deu bem no primeiro lance. Aí o cruzamento. Ela não chega no Ronaldinho. Zanetti. Vem lá de trás o goleirão Cavageiro. Primeiro lance do Luiz Fabiano. Já tirou o Raiz para dançar lá pela esquerda da defesa da Argentina. Você está vendo aí no aquecimento? É, o Rosales. é o, Rosales. o Rosales. O Rosales. Aí o Roberto Carlos. Juninho recebe outra vez o Roberto, bate para frente, Roberto. Isso apertou, bate para frente. Samuel fez o recuo, Camagiro. Ligou no Zanete, subiu com ele Edmilson e bandeira da lateral para o Brasil. Zé Roberto sai do primeiro. Cruzamento para o Luiz Fabiano. Ajeitou no peito, botou na frente, fechou o zagueiro, ele foi na trombada, levou vantagem, tocou para meio, não valia mais nada. O bandeira lá do outro lado, o Carlos Sierra, marcou falta na entrada do Luiz Fabiano. Foi falta, não? Foi falta, com o braço esquerdo, cotovelo, ele empurrou o adversário, veja, na repetição, e ficou com a bola. Portanto, foi jogada ilegal, bem marcada a falta. Quando se joga com dois centroavantes, a colaboração tem que ser dos dois. Muitas vezes o Luiz Fabiano vai jogar pelo lado, como ele fez na outra vez, para fazer um cruzamento, que na realidade no São Paulo é ele que recebe esse cruzamento. Então atrapalha um pouco. Aí o cruzamento da Argentina, Cafu bobeou, chegou Sorinha, é perigoso. De tira, daí o Roque Júnior tirou... Amigo, Argentina vai ter presença ofensiva sempre. Joga com três atacantes e mais o Sorin que chega como atacante sempre. Zé Roberto. Sai com o Roberto Carlos, pisa na bola. Kaká recebe. Aí cara a marcação. Lançamento para Ronaldinho na frente. Isso é mais ou menos uma combinação do Parreira com o Zagallo Quem reclama é o, é o Zagallo Se alguém tiver que ser expulso vai o Zagallo Ronaldinho falta dele por trás Ele se preparou para dominar o Samuel Veio por trás, pegou ele ali por trás Eles se conhecem do tempo em Que o Ronaldinho jogava na Inter E o Samuel jogava também no futebol italiano no Roma Mas o toque para Kili Gonzalez Zanetti pelo meio, dois em cima dele roubou na boa, capricha Kaká Abriu espaço, bateu para bater para o gol, bateu para o gol A bola foi para fora, tiro de meta Gol, a gente se vê por aqui com a cerveja que desce redondo E o Ronaldo e o Luis Fabiano tem que se aproximar um pouco mais como fizeram agora Vamos Ronaldinho, para cima dele Acabou ficando preso, ficou no chão, não houve nada Mexeu no meio, aí o Delgado que já tá recuperado, Roberto Carlos na marcação, tá duro nele Roberto, isso, roubou na boa, já tocou no Zé Roberto, Juninho tá livre no meio, é por ali que o Brasil começa, Cacá recebe marcação individual do Masquerano, Masquerano não desgruda dele, então Juninho se manda, Ronaldinho, encarou a marcação, botou na frente, lá vai ele, é gol, Ronaldinho! Oscar Ruiz Kaká foi lá, deu uma, um abraço pro Ronaldinho, não gosto muito desse negócio de comemorante da cobrança não, hein Ronaldinho botou na frente saiu do primeiro veio a segunda marcação Arnaldo César Coelho nenhuma dúvida, carrinho dentro da área que você vai ver agora é imprudência e ele calça o Ronaldinho pênalti claro e muito bem marcado e o Ronaldinho mostrou toda a malandragem quer ver? lá vem o carrinho olha como ele deixa o pé direito, ó Bate em mim, ele pediu. Bate em mim. Daí eu dizer que o zagueiro foi imprudente em dar esse tipo de carrinho. Olha lá. Fez tudo certo, né, Casagrande? Bate em mim. Fez tudo certo, esperou o pênalti mesmo. E zagueiro que dá carrinho na área ou toma um drible e fica jogado como deveria ficar ou faz pênalti. Carrinho na área de zagueiro sempre termina dessa forma. Era lance pra cartão, Ronaldo. Podia ter dado cartão, mas economizou o cartão. Ronaldo. Ronaldinho ajeitando para cobrança. O cobrador oficial seria o Ronaldinho Gaúcho. Vamos lá, Ronaldo. Você e o Cavageiro. 14 minutos, vamos para 15. Vai autorizar o Oscar Ruiz. Está ali concentrado o Ronaldinho. O Fenômeno vai para a cobrança. Aí, Ronaldinho. Demora para a cobrança do pênalti Pé direito, partiu, bateu Gooo! O juiz está dizendo que não Houve invasão de área Por parte dos jogadores A regra diz o seguinte Só pode invadir a área depois da cobrança Veja. Vamos ver Quem é que invadiu Lá pela direita Aqui pela esquerda Luiz Fabiano e Kaká Um pela direita e outro pela esquerda. A regra diz, se o time beneficiado o pênalti, o jogador invadiu a área, se for gol, tem que repetir. E se for invasão dupla da Argentina e do Brasil, também tem que repetir qualquer que seja o resultado. Vamos lá, 16 minutos. De novo, Ronaldinho. Você e o Calagero. Partiu Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! o gol, agora ele não arriscou não amigo, meteu no meio do gol Luiz Fabiano recebe ou para o Brasil, gera para a Argentina, Ronaldinho hum, pegaram o Luiz Fabiano ali pegaram o tornozelo do Luiz Fabiano pegaram para valer e o juiz não estava olhando ele deu as costas para o lance esperando a sequência da bola, quer ver? Olha lá. Olha lá pegou e chutou o segundo chute foi na maldade Aquele Gonzalez, olha só, ele vem com pé direito, pisa e depois chuta. Pegou ali o Fabiano e o juiz não estava olhando para o Lança. Zé Roberto aparece. Faz o toque ali. Cacá girou, girou bonito. Levou vantagem, botou na frente. É falta em cima dele, marcou Oscar Ruiz. Falta em cima do Kaká. Deixa eu fazer uma outra pergunta para o Falcão e para o Casagrande aqui. Evidentemente, ele tropeçou nas pernas do companheiro dele Aí o querido Gonzalez Sorinho outra vez Aí a cobrança do escanteio, Luiz Gonzalez De nada, assim não Não tá valendo, não a Bandeirinha marcou que a bola passou por fora né? E aí o juiz apitou Olha lá, ela faz a curva Ela vem fora, viajou por fora E você viu que o Bandeira mostrou ali, você viu a imagem do Bandeira mostrando. Acertou ele, Arnaldo? Acertou. E daria, -se, da, ia ser a colaboração do Cacá na criatividade, depois o completo. Aí vem o Cacá e o cruzamento, do Fabiano faz, a bola passou por ele. O Cacá deu o um gol feito pra ele, subiu lá pela direita, diz faz Luiz Fabiano, como nós fazemos no São Paulo. Aí prepara a cobrança o time argentino. a viagem da bola, outra vez Sorinho de cabeça. Não é possível que o time treinou tanto isso. O time brasileiro não ganhou uma bola de cabeça na área ainda. Não ganha a bola porque fica olhando para ela, né? E, e perde a, a noção aonde está o atacante. É, é um defesa é todo jogador brasileiro tem arriscaram, bateram pro gol, jogaram para fora, tiro de meta, mas a Argentina tá chegando demais. A saída tá errada, não pode sair por dentro. A Argentina tem três jogadores na frente que dificulta a saída de bola. Cruzamento Roberto falhou. Já saiu o primeiro grito da torcida de Alex, Alex. Lindo o lance do Kaká, partiu, botou na frente, 3 contra 3, Ronaldinho. Kaká continua carregando, masquerando em cima dele, chega para fazer a falta. E vem cartão aí, Arnaldo. Claro, o jogador foi por trás, por trás a regra é clara, não adianta dizer que foi na bola. Cartão amarelo bem aplicado. Mais do que a falta, eu diria pela repetição, é a terceira ou quarta falta que ele faz em cima do Kaká. Ele que tá marcando individualmente o aumento, Kaká. O Roberto Carlos foi, viu? Roberto Carlos. Olha, vamos lá, Roberto Capricho. No foguete daquele, perna esquerda partiu a bom Meu Deus. Se pega na trave, arranca a trave fora. Que pancada! Pô. Olha só, e passou perto, hein? passou tirando tinta por outro ângulo para você curtir. Olha que ela passou perto do ângulo. Ali o goleiro foi embaixo, a bola estava lá em cima. Agora lá no meio do ataque. Tá bem a Argentina outra vez. Cruzamento, bola para a área. Olha a chance, a defesa falhou duas vezes. Essa é para respirar fogo, amigo. E olha quem chegou junto com, com o atacante, com o Crespo. Sorinha, terceira vez que ele chega de surpresa. É muito difícil marcar o jogador com vem meio de trás, porque tem que ter uma marcação colada. Alguém tem que acompanhar ele, porque é o jogador de defesa é difícil que tem já os atacantes adversários para marcar. Então ele chega de trás, alguém do meio tem que acompanhar o Sorinha. É ali Brasil para um ninguém... Ronaldinho. <risos> Autor do lindo lance do Ronaldinho. Outra vez bonito. Cacapo Luiz Fabiano bateu muito forte. Insistiu Luiz Fabiano, a bola foi pela linha de fundo. É escanteio. Olha o que o Ronaldinho fez, amigo. Olha lá. É o que o Falcão diz: que o zagueiro, o jogador chega, a bola tá lá, não tá mais lá. Parece Saiu que de tá, dois. mas não tá. Parece que tá, mas não tá. Por outro ângulo, pra você ver isso, o Ronaldinho. Tentar a falta, tentar de tudo. E ele limpou o lance, aí é que ele faz a diferença, abre o um sorriso, feliz da vida. 45, vamos para 46, ele prometeu o um jogo até 47 neste primeiro tempo. Lançamento para Roberto Carlos, Rosales tirou de cabeça. Cacá deixou a perna e vai tomar cartão. Deixou a perna e toma o cartão ali o Cacá. E ele vai pedir desculpas lá para o jogador argentino. Você vê que ele deu um carrinho, deixou a perna e atingiu o Zanetti. Olha ah lá, gentilmente ele vai lá, os Zanetti aceita os pedidos de desculpa. E vai terminar o primeiro tempo. Um para o Brasil, zero para a Argentina, o gol de Ronaldinho. Olha o lance o Samuel e o Ronaldinho. Foi no centro do Zé Roberto. Samuel puxa. O Andalto se é pê Claro, bola em jogo. E o Brasil, pelo menos no começo do tempo, parece é com o mesmo problema. Fica sem saída de bola e a Argentina permanece no ataque. Bola batida para o gol já estava adiantado deu um passo atrás, vamos ver de novo o lance do Ronaldinho lá, aí a bola saiu, foi para fora, vamos ver outra vez, ó. olha lá o Samuel, mas com, a, com as duas mãos, olha lá, o Ronaldinho quer sair, olha lá, ele cobriu a cabeça do Ronaldinho com a camisa, e ninguém tá vendo isso, e foi no momento do centro, o Zé Roberto estava pela esquerda, foi quando ele driblou, Entrou e o Juiz prestando atenção pro lado esquerdo e não viu Vambora Luiz Fabiano, vamos nessa Pela direita Tocou mais atrás para Julinho, passou o Cafu Julinho limpou bem o lance Trabalha bonito Tem o Cafu mais atrás, ficou difícil, tocou errado Aí Cafu, cruzamento, por baixo Zé Roberto tenta Quem sai por ali é Kiri Gonçalves Sai tocando com o Zanetti Cai o Kaká como se vira Sai do primeiro, levou vantagem, e botou na frente Luiz Fabiano, aí ele conhece tocou pro Ronaldinho, vai passar o Zé Roberto Ronaldinho, pela esquerda, bateu, a ah, a bola foi pra fora esse é o Ronaldinho fica ali na dele, parece que o jogo tá parado, quando ela chega amigo, é explosão ó. ele abre um espaço e solta um canudo se vai pro gol, é gol ele faz ali o gesto olha lá o Cafu com o Quiri Gonçalves olha lá, quis encarar o Cafu é a velha coisa de Brasil e Argentina, o Cafu tem muita experiência, teve cabeça fria e levou no papo. Globo a gente se vê por aqui. Aí o Roque Júnior. Tem espaço e vai à frente. Trabalhou no meio com o Ronaldinho. Saiu da marcação, ainda ele. Tenta o lance individual, sozinho, chega para bater de novo. E é o velho Ronaldinho, quer dizer, velho com 27 anos, velho de tempo de seleção, o velho Ronaldinho que está tentando resolver tudo, Carlos. É, mas a seleção não está bem, não, Lão. A seleção tem dificuldade de chegar, tem o Luiz Fabiano muito longe do Ronaldo. Se é para jogar com dois atacantes, é importante que os dois joguem pelo menos perto um do outro. As jogadas pelas laterais têm que ser feitas pelo Juninho, pelo Zé Roberto, com um lateral quando acontecer isso. Então está faltando uma pegada maior quando a Argentina tem a bola. O jogo não é bom, o Brasil tem dificuldade e vai viver uma jogada individual de um dos jogadores, principalmente do Ronaldo. Já arrancou a cabeça do Ronaldinho, já deu duas pancadas por trás... Através vez a falta, você vai ver a falta do Samuel aí. Ronaldinho fez a proteção. Olha só. Chegou batendo por trás, levando tudo. Fez uma falta de graça. O Ronaldinho estava de costa, de necessária. Caprichou, jogou para a área. Subiu o Ronaldinho. Tocou de cabeça. Ela foi para. Que cobrança do Juninho, amigo. Aquela bola que vem alta, não dá para o goleiro tirar. Ela cai de repente. Talvez tenha sido o último lance dele no jogo, Galvão. Daqui a pouco vai sair o Juninho e vai entrar o Júlio Batista. Foi a ordem agora do técnico Parreiro. Logo em cima do argentino. Ainda Roberto. Vale o lançamento para o Kaká, para o Ronaldinho, Luiz Fabiano. Bum! A bola foi desviada. Kaká, Ronaldinho soltou a bomba, Luiz Fabiano. Olha lá como o Kaká tenta, não acha o Ronaldinho ajeita amigo ia na direção do gol ia o que aconteceu não sei é escanteio melhor o time brasileiro mas o toque para Ronaldinho abriu bem o espaço, tá numa noite inspirada botou na frente, olha o Ronaldinho lá vai o fenômeno é pênalti tá em noite inspirado o Ronaldinho botou para correr o ele de novo Botou na frente, segura ele que eu quero ver. Botou para correr e dizem que ele tá gordo, que ele não corre não. Botou na frente, é pênalti nele. Vamos, Ronaldinho, sai do primeiro, vamos embora, sai do segundo. Botou na frente, é pênalti, é pênalti, Arnaldo. É pênalti, número 5 fez o pênalti. Uma pergunta para o Arnaldo, eu, se, foi uma entrada forte não? E se tiver outro cartão é expulso, então já teve um cartão Já tem cartão, e se tiver outro cartão é expulso o Masquerano. E era lance para cartão. Carrinho dentro da grande área, atinge, já tinha amarela, para receber outro amarelo e o vermelho. O juiz economizou cartão nesse lance. Ronaldinho, ele e o goleiro, Cavadeiro. Autoriza o atro. Ronaldinho olhou para o goleiro. Parte Ronaldinho, pé direito, bateu. <risos> é do Brasil, Brasil! Brasil! Brasil. R Ronaldinho número nove. De novo ele. No primeiro tempo, pênalti nele, olhar fixo na bola. Pro goleiro no adivinha onde ele vai bater. Só olhou para a bola, deu o um tapa de pé direito, botou lá dentro e saiu pro abraço. Prendeu o Cafu, jogou pro Ronaldinho e facilitou o corte do Quiroga. Aí o Cafu de novo arriscou ele mesmo. Bater. Falta, juiz que não. Edmilson tira, limpinha. Deixou pra Zé Roberto, Roberto Carlos parte. Será que bate de primeira? Ajeitou, perna esquerda, saiu, uma bomba. Passou na frente do gol. Se soltou o time brasileiro Globo. A gente se vê por aqui. Itaú, o banco feito para você. Calvão, então, só para esclarecer, o técnico Barreira tinha mesmo a intenção de substituir o Luiz Fabiano. O administrador Alberto Faria tinha até levado o papelzinho com o número do Luiz Fabiano, mas na hora... Ele mudou de ideia e pediu pra sair o Cacá. Aí o Cafu tocou na frente para Ronaldinho. Partiu o Cafu, Ronaldinho cortou para o meio. O lançamento pro Alex chegou batendo de primeira. Ela chegou, ele já deu um tapa de perna esquerda na bola. E quase faz o terceiro do Brasil. Mega cena, 37 milhões. Então o Luiz Fabiano para o Barcelona tá valendo isso. Uma Mega Sena, que foi o que eles ofereceram: 37 milhões. Aí o Weimar Faz a jogada ali pelo meio com o Saviola Vem net pela direita Tem que ter cuidado Na trave E o gol da Argentina Sorin número 3, sempre ele ali Ele é sempre o jogador que tá sobrando Aí a torcida Argentina faz a festa Olha o cruzamento a cabeçada, o Dida faz a defesa, ela bate na trave. E sempre, desde o primeiro... O gol anunciado, desde o primeiro tempo. Cruzamento na área, cabeçada, bola na trave, sobra do Sorinho. Esse gol já era manchete no primeiro tempo. Tá fazendo frio lá, amigo. Aí vem a Argentina. Roque Júnior sai, não achou nada. Deu bote errado, olha a Argentina chegando, quem é que tira? Dida cai para fazer a defesa... Aos 44, o deu um bote, não achou nada. Olha o como cai para fazer a defesa. Falcão. Do que era a sua especialidade, na né? hora de ficar com a bola no pé? Claro, era... o Parreira tem razão. O Brasil não tocou muito a bola, tem que segurar. E nesse momento acelerar. Em momentos tem que segurar a bola. Olha o Ronaldo. Lá vai ele de novo. Alex ali atrás. Lançamento para Zé Roberto, ajeitou de cabeça, sabia, Fabiano, tocou, salvou o Era o terceiro do Brasil para matar o jogo, malandro, veterano, esperto. Ficou pedindo, encosta em mim que eu caio, encostaram ele caiu. 48 vai terminar no Mineirão, importantíssima vitória brasileira. Alex, para o Ronaldinho, que tal o terceiro? Sai o goleiro, Ronaldinho foi puxar a pênalti! É a pênalti! Ronaldo Fenômeno! Terceiro pênalti nele. Amigo, ele já vai pra tomar o pênalti. Ele vai pra tomar o pênalti. Ele toca ela de lado, deixa a perna e diz: bate em mim. Eles batem e ele cai. Olha lá. Arnaldo César Coelho. Foi pênalti, o goleiro é imprudente, o goleiro saiu com toda a velocidade, a bola passa, a bola passa e o goleiro vem por baixo, pênalti bem marcado, o goleiro não pode sair dessa forma. Esse aí eu não sei. Houve o um choque, o jornalinho joga na frente, o goleiro sai feito um maluco, é pênalti. O jogo já acabou, mas a regra permite que o juiz espere a cobrança do pênalti, é a única falta que ele tem que esperar a cobrança do pênalti. Vai Ronaldinho para cobrança, há 10 anos ele não jogava aqui no Mineirão. Saiu daqui do Cruzeiro para jogar no futebol da Holanda. Ronaldinho vai para cobrança, ele o goleiro cavageiro, autoriza o hábito, partiu Ronaldinho, bateu, gol! Três Brasil, três de Ronaldinho, três cobranças de pênalti em três pênaltis que ele foi lá arrumar. Depois de 10 anos ele volta ao Mineirão para uma partida consagradora se é que ainda precisa consagrar o futebol. E vai lá e dá o um beijo na careca do Roberto Carlos de novo. Aponta o ato centro do campo Brasil, Olha a festa do Ronaldinho, o Bielsa. Eu falei que ele invadiu o campo, partiu pro campo agora. E os argentinos cercam o juiz. E o Renaldinho sai, sorriso aberto, feliz da vida.